Oi, eu sou a Maria e você está no Maria quer Viajar! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida entre os intercambistas e a galera que quer vir estudar inglês aqui em Dublin, na Irlanda E eu trouxe pra vocês hoje o João Paulo que vai fazer uma entrevista e explicar pra gente como que ele fez o processo dele Ele fez sem agência, ele entrou direto em contato com a escola e fez todo o processo dele, acabou de chegar aqui na ilha então, hoje a gente vai falar sobre isso. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa seu like e já compartilha para os seus amigos que têm interesse de fazer inglês aqui em Dublin para ajudar eles a errer de novo. Estão na dúvida se vão procurar uma agência, se ia fazer direto ou não. E agora a gente vai escutar a história do João Paulo. Como é que você fez, João Paulo? Você procurou uma agência, você viu que era mais caro, mais barato? Por que você tomou essa decisão? Bom, assim, primeiro é... eu comecei a pesquisar, né? Comecei a olhar no Facebook, Instagram, várias agências e saber como que era através dos comentários a diferença entre vir por agência ou vir sem agência. Não, não tinha tanta diferença em relação a, a, ao apoio da escola para quando você chegasse aqui. Então assim, eu procurei é, alguma escola que, que tinha, tinha uma independência, que, não, que não, não era vinculada à agência, certo? Então assim, é, e foi uma experiência muito boa, eu fiquei na verdade três meses procurando, pesquisando escolas com orçamentos e ah, tal. Ah, então você procurou agências para saber o valor, Isso, os valores com eles exatamente. durante três meses. É, porque eu queria saber se era, se era, era mais, era mais é, é, rentário, né fechar com a agência ou fechar direto com a escola. Aí a partir disso eu fui filtrando várias escolas, é, algumas que, que trabalhavam com agências que, que têm sede no Brasil e outras não. Aí eu descobri uma, uma escola. Qual que... o nome da sua escola? Academic Bridge. Você fechou com eles? Fechei com eles, sem agência. Sem agência. Depois que você descobriu os orçamentos, você viu que era mais caro, que a diferença isso. era pouco. Eu vi que os benefícios oferecidos pela agência não eram, não, não compensavam o custo. Não era tão atraente. Não era assim, tão atrativo. É, isso, exatamente. Através dos comentários que eu li e tal de tanto pesquisar, percebi que não era tão atrativo. E aonde que você pesquisou? Onde você conseguiu essas informações? Do Google mesmo? É Facebook, que você fez? Google, Facebook, Facebook também. A gente vê muita opinião. Os grupos, e, dos grupos, você gru fala? Dos grupos de brasileiros que moram na Irlanda. São vários grupos, né? E através dos grupos eu fui lendo, fui filtrando. Aí logo após eu entrei no, no, entrei no perfil da escola, no, no Facebook, e vi... Tipo, eu fui, eu fui de acordo com os comentários positivos e negativos, foi... É, a avaliação é, a... da escola? Isso, exatamente. Depois que você entrou, você descobriu que essa escola era ok, que a avaliação dela era boa, que você queria, e como que você fez? Você entrou lá no Facebook, da, na página da, da escola, entrou em contato com eles em inglês ou esse processo foi em português ainda? Foi tudo em português o processo foi em português. Eu comecei a conversar, mandei uma mensagem, mandei um inbox pra, no, no, no Facebook da agência. Aí, da escola da escola isso da escola exatamente. aí eles a, um agente da escola foi começou a conversar comigo, me passou as informações, deu meu telefone e foi me explicou tudo tudo que tinha direito na no, no pacote que incluía é, hospedagem, é, acomodação no caso de uma semana você pode, você pode optar por uma semana, duas semanas. Aí foi quando eu, ela passou os valores e eu vi que era mais atrativo. Aí eu comprei passagem separadas também, as passagens aéreas eu comprei tudo separado. Você mesmo pesquisou Eu mesmo, eu mesmo pesquisei tudo, passagens. Fiquei uns dois meses só pesquisando passagem. E vi, vi, pesquisei os melhores, as melhores datas para comprar e tal, entendeu? Consegui um valor bacana nas passagens também. Você lembra mais ou menos quanto você pagou? Paguei R$2.80. Reais? Isso. Nas passagens. R$ E aí você entrou em contato com a escola pela página em português. Eles te explicaram que você teve direito a duas semanas de acomodação. Não, você tá. escolheu uma, né? É, é opcional. Você pode escolher uma semana de acomodação ou duas semanas. Né? Então a escola te deu a acomodação, essa acomodação temporária. Tá, eles deram dois segundos. É, dois. eles deram. Ele... A, a, a, a parte de, de seguros, eles deram a completa. Completo. Isso, o que era necessário para entrar no. Isso, a escola, a escola já passou o pacote com os valores, com os seguros que eram necessários para poder entrar no país, para você migrar para o país, entendeu? Perfeito. E aí, como que foi o seu processo de migração? Você comprou sua passagem, entrou em contato com a escola, fechou? Quanto tempo de curso que você fechou com eles? Então, fechei. O período de curso é. São seis meses de aula. Com dois meses de férias. Então totaliza oito meses, né? Oito meses aqui na, na Irlanda. Isso, são oito meses. Entendi. E aí, você, o seu JNIB, o seu PPS, vai ter que pagar? Tem que pagar e o. Eu... É IRP agora. IRP. Né? O GNIB mudou. E eu recomendo que vocês já, já marquem o JNIB, que é o, o IRP atual, antes de chegar, porque tá bem complicado de conseguir data. Ó, oh, dica valiosa, marca lá no Brasil, você já agenda pelo site, eu vou deixar no link do, do vídeo, no link da descrição, para você já agendar os seus documentos do IRP, que é o antigo de e do PPS, porque é extremamente concorrido, talvez se você deixar para fazer aqui, você não acha vaga e já se perde. Exatamente, assim, eu já conversei com vários alunos que, que chegaram sem marcar o DNIB, o IRP, Toda, toda vez eu esqueço. É, porque acabou de mudar, a gente ainda tá... <risos> mudança, mudança nova, a gente leva pra, pra se adaptar. Mas assim, é, muito, eu conversei com muita gente, tem muita gente que tá com muita dificuldade de conseguir marcar, e tá conseguindo marcar com, com dois meses. Nossa, é, tudo isso. É, é, isso, dois, dois meses à frente, assim, não tá conseguindo marcar pra, pra chegar. Então assim, uma dica que até minha gente me passou, é marcar pra 15 dias depois que você chega na, na Irlanda, entendeu? 15 dias depois que você chega aqui, o ideal é, é já estar já tá com, com, com o IRP marcado, para 15 dias após a sua chegada. E para que você precisa usar o seu IRP e o seu PPS? Por que, que é importante você tirar logo e não ficar esses dois meses esperando? Então, o, o, o IRP é o que te permite é, é, ter o visto de permanência durante esse tempo que você vai estar no país. Então, quando você não tiver ele, não é bom você viajar, sair do país, Exatamente. Voltar... Quando você não tiver o visto, você não pode... É, é, é, é, é perigoso você sair do país, ir para outro e, e correr o risco de não, não, não conseguir voltar, entendeu? E o PPS, no caso, o PPS é o visto, é, na verdade, é uma autorização para você poder trabalhar, né? Então, então você devagar. não trabalha enquanto você não tiver o seu número de PPS Isso aí complica, você ficar dois meses sem PPS, a grana só saindo E Dublin não é uma cidade barata, não mesmo. tudo que você vai sair é uma fortuna É barato comida, questão de supermercado, você já deu uma voltinha aí no texto, no áudio é, comi Comida em, em mercado é barato, no geral é barato Mas ficar comendo fora, na rua, assim, é, costuma ser um pouco caro então o ideal é você chegar já e, e com, a, com a cabeça preparada para é, ter que economizar mesmo e comer em casa e fazer sua comida, entendeu? Sem muita frescura e chegar e encarar tudo com encarar força, tudo, de vontade, força de vontade, né? com certeza. Outra coisa, qual foi o valor do curso? Você fechou direto com a escola e você teve essa uma semana de acomodação, os seguros, tudo certinho. É, oito meses, né? Quanto Isso. você pagou para a escola, sem a agência? O valor da escola, que eu paguei para a escola para fazer o curso, foi de R$ 7.480. Reais. Isso, R$ 7.480. E assim, em relação a outras, a outras escolas e outras agências, eu achei o um valor bem tranquilo, porque eu conversei com alguns amigos que fecharam por agência, que conseguiram fechar na, na, na média de... 14, 12, 14, 15 mil reais. E aí você pagou esse valor, 7 mil... 7.480 reais. Isso. E aí você pesquisou com outros amigos e você percebeu que esse valor é o okay, quê? É, con... pesquisa. eu conversei... Eu... An... Antes de fechar o curso com a agência, eu, eu, eu conversei com, com alunos da escola. Consegui o contato de alunos da escola. Tudo Inde... pelo Facebook, olhando como Indepen... as sem Independente, sem, sem, sem, sem a agência me indicar referência de aluno e tal. Eu consegui achar alguns alunos que estudaram na agência que me passaram um feedback, que me explicaram como que era o processo todo, se era seguro fazer o um pagamento todo é, é, direto, direto é, pra Irlanda mesmo, sem fazer pagamento no Brasil, entendeu? Entendi. Então, assim, foi, mas foi bem tranquilo, foi, deu tudo certo, foi tudo de boa. Então a escola te deu um suporte enorme, porque foi quase uma agência, a menina te indicou acomodação, tudo. O suporte. Eu sinceramente acredito que conversando com as pessoas que fazem intercâmbio hoje, pessoas que estudam na minha escola e em outras escolas também, o suporte, tanto de agência quanto de, da, de, escola? da escola, sem agência é o mesmo, não tem diferença. O que eles te oferecem é a mesma coisa, porque você, você chega aqui você tem que se virar, você tem que ir atrás, é, é, para você tirar seu, seu, seu IRP, você tem que ir sozinho, você, pra você abrir a conta no banco, você tem que ir sozinho, você tem que levar sua documentação, você tem que se preocupar com isso sozinho, você não, você não vai ter a agência pra, pra pegar na sua mão e te levar lá, entendeu? De qualquer forma, de qualquer forma. De qualquer forma então, então assim, não faz diferença você vir por agência ou... ou a diferença faz financeiramente, na minha opinião. É mais caro vir por agência. É, por agência é mais caro, porque eles vão querer lucrar em cima disso, entendeu? A parte da comissão deles, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante que o pessoal tem medo de vir fazer intercâmbio é que o inglês de João Paulo é um inglês básico, ele não tem conhecimento avançado de inglês ele veio mesmo pra aprender do zero, ele conseguiu fazer tudo isso sozinho Como que foi o seu processo de... ver a sua primeira viagem internacional, não é? Foi a primeira viagem internacional Ó, oh, sem inglês, primeira viagem internacional, já veio passar oito meses sozinho aqui na Irlanda que... Mas e aí, como que foi o processo do aeroporto? Porque você não tem o inglês muito avançado ainda. Nem pouco avançado, assim, é bem baixo. É bem básico. Bem básico, muito básico. E aí você fez lá a conexão em Bogotá e o pessoal falava só inglês, como é que você fez? O que você se virou? O pessoal falava espanhol. Ixi, É, tive que me virar no espanhol e depois no inglês. Foi tenso. Três línguas assim, ó. É, foi tenso pra caralho, mas assim. É só procurar as plaquinhas lá do aeroporto, tá tudo indicando e tal, se não der certo você pro Google Maps né? no aeroporto também, mas, mas tipo, é só perguntar e perder, você tem que perder a vergonha, né velho, você tem que chegar e de cara mesmo perguntar tudo que tá tudo certo e quando eu cheguei em Londres foi mais complicado porque o aeroporto é muito grande e tem vários portões. De um portão para o outro, às vezes, às vezes você tem que pegar um ônibus tal para ir de um, de um portão para o outro. Nossa, é gigante. É gigante. Né? E a imigração de lá é mais complicada, eles checam mais, eles te fazem perguntas, eles, eles olham sua, sua documentação para ver se está tudo ok. É até até por, em questão a, a, ao terrorismo que teve, que teve lá né, e tal. Mas assim, no final deu tudo certo, você estando com a documentação certinha, não tem por que ter medo É bem tranquilo, bem de boa, eu fui tranquilo, fui com a cabeça erguida, sabendo que, que ia dar tudo certo E deu tudo certo, cheguei até aqui Então, resumindo, você teve que comprovar os 3 mil, você procurou a escola sozinho E entrou em contato, eles te deram uma semana de acomodação, os seguros e oito meses de aula E você tem quanto tempo de férias? Dois meses de férias Dois meses de férias Isso e você, as passagens você também comprou sozinho? Achou uma promoção? Comprei comprou... tudo sozinho, liguei, tipo, fiquei pesquisando dois meses é, e procurei, pro, pro, procurei é, saber as melhores datas para comprar passagem e tal. E fui vasculhando até achar um preço que condizia com o que eu estava esperando procurar mesmo. E a primeira Começar. aula? Você já começou as aulas? Já. Já? Como já. foi assim? Sua primeira experiência chegou. Na sala de aula, qual foi a primeira impressão. O que você achou? Você achou que vai atender as suas expectativas? Com certeza. Não é? Assim, eu sei que é um processo bem, é, bem lento, assim. Tem, tem, tem, tem, tem que ter calma, mas tem que focar, tem que estudar em casa. Todo, todos os dias tem lição pra fazer em casa e tal. Mas, assim, é, no começo é difícil pra todo mundo. Pra qualquer pessoa que chega é mais complicado, né? Mas, assim, eu tô tranquilo. Tô de boa, tô saindo, tô conhecendo pessoas que já falam, tô me esforçando para aprender também, então é isso, não tem muita... Dificuldade, Acima não. de tudo é você, né? Você é. tem que querer. Tudo depende de, de, de, da sua força de vontade. Se você quiser conseguir algo na vida, você tem que superar os seus, seus desafios mesmo. Gente... Nossa, coloca assim em negrito. Nossa, se você é. quiser algo na sua vida, tem que superar os seus desafios. Tem que perder o Paulo, medo Paulo, e, e isso aqui é, isso aqui é, pra, é para os fortes. Tem que, tem, tem, que ter, tem que ter força de vontade, tem que ter coragem. Se você tiver coragem de conseguir o que você quer, seus objetivos, você vai conseguir, com certeza. Porque você tá longe da sua família. Você tá longe 90 de 90% dos seus amigos É sair da zona de conforto 100% Eu, eu saí da zona de conforto totalmente e Todo mundo que tá aqui, eu acredito que De alguma forma é, Procurava mudança, procurava conhecimento, procura conhecimento E é, é sair da zona de conforto Essa é a palavra para quem quer sair da zona, da zona de conforto É uma experiência inexplicável Eu tô aqui há uma semana Mas assim, eu já aprendi muita coisa Muita coisa mesmo que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer na minha vida até hoje parece que não caiu a ficha É bom, né? É bom demais, velho. estou muito feliz, muito tranquilo Então tá, então, esse é o João Paulo, siga ele nas redes sociais Qual que é o seu arroba no Instagram? JPXJP Olha só, que menino mais místico <risos> no Instagram Não esqueça de me seguir nas redes sociais também que Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, inscreva-se e compartilhe com seus amigos que vão fazer intercâmbio, com alguém que você conheça que pode querer fazer o intercâmbio sem a agência e essas dúvidas vão ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau!